Vai, ah. ah, é dois, bora começa, não se estressa, te vai esperar oh, pó. Oh. Você vai cair, é mais um, igual dominó, Sou fique vito o meu fórum. Veja a lona, porque a é minha rima te pega e te infecciona. Entra na sua mente, mudando cada vertente. Sempre uma bala no peito, aumento o coeficiente de rima. Coisa que você nunca vai fazer. Por isso abre seu crânio e tenta abastecer, se te enriquecer. Porque o freestyle é sempre diça. Ganhar desse otário pra mim é minha cobiça. Mano, o um aranho é areia movediça. Porque você é tudo, menos um bom artista. Então... Nem vou falar que esse cara nunca vai ser Messi. Oh! E aí, é que Mata ele! Mata ele! Ya, tá ligado, mas... eu, então, você falou que é torcedor Saliva, por isso sempre perde aqui o Panderson Silva. Oh! resposta Eu já te mato, você acha que você é brabo? Aqui eu te maltrato, sei isso que eu posso ser qualquer coisa Aqui rapaz. eu vou ser qualquer coisa e é aquele que vai te ganhar Você tem oh. um pouco responder, você não entende Você tem um pouco igual o capacete do Power Hand. Oh. joga o pranto, você começa a rimar o César Caralho, você tá pegando santo oh. Caralho Você vai meter os papos, é frio pra incorporar oh. E aí, família? do samurai! Uou! Mais uma vez para confirmar, ele, Barulho pro César, família! Uou! Barulho pro samurai! César levou! Eu 1 a 0 vai que vai, o samurai recomeça! Comenta ah, o samurai! tá, tá. Yo, yo, yo, cê tá ligado que eu tô rouco, né, rapaz? Mas é foda, eu não preciso de voz pra chegar aqui te ganhar. Oh. Cê entendeu o bagulho, cê ganhou até porque não viram minha rima as bestinha que eu mandei tu se fuder. Oh. Cê não, tá não. ligado, ainda é o mesmo round Por isso meu freestyle te afogar lá no balde Moleque, eu chego na disciplina, não adianta no free falar de matemática e não saber da sua rima oh. Oh. Moleque, eu chego sem perder as tias, cê mudar seu estilo, cê é hipocrisia pura. Cê chega e não me atura, sua cara é mó feiura. E quando o samurai rima, bala tuas estrutura uhum. Qual é que é, César, carai? E tá segundo do César, tudo no seu nome, negou! Né, Estou Mata bebendo o último gole. <risos> alta, por favor, <risos> um país. <risos> Quando o samurai rima, não abala minha estrutura, faço a obra-prima que cava sua sepultura. Uou! Logo mando pra bala, cê tá ainda no prefácio, César chega e abala, intercala logo com a galera um alvoroço, trampando todo dia pra coroa nunca ter desgosto, trampando de agosto a gosto, porque o Anderson Silva quebra canela, eu quebro seu pescoço. Uou! Freestyle pra você aprender, não é questão de santo, é que eu rimo com espírito e você não aguenta, sabe que isso é nítido. E um livro pra você ler é aquilo que eu te indico, pô. Oh! Oh! Barulho pra maior, rapaziada! Barulho pra batalha, caralho! Barulho pra quem gostou das rimas do samurai! Barulho pro César! Certo. Valeu. Oh <laughs>